Mais um recorde triste da Covid-19. Foram 600 mortes nas últimas 24 horas. Lembrando, né, que não é não são nas últimas 24 horas, porque esses números têm tem é um, é, muito tem muita informação que não foi passada ao longo do final de semana, então acaba caindo tudo na terça-feira. Eu cheguei a mostrar é, um gráfico aqui, ó. Esse gráfico aqui é importante, que ele mostra. Né, essas linhas azuis aqui, acho que são domingos. E se a gente perceber, ó, todo domingo, final de semana, cai. tá vendo? Vai caindo, ó, final de semana cai. E ao longo da semana soma, porque vai somando os casos que não foram reportados no final de semana. Então, ó, domingo aqui, o pessoal, né, os, os mar terra da vida, os mar terra plana da vida. Então, não, acabou já, Covid-19 acabou. Aí você vê, durante a semana, pum, explodia. Aí é de novo aqui, né que é Sábado, domingo começou a cair para 200 mortes por dia. Né? Era, eram 400 mortes semana passada, né? terça, quarta-feira de semana passada. Foram 300, 400 mortes. Aí chegou o final de semana, caiu para 200. Pessoal já animando de novo. Falei: Não, pessoal, não é isso. Aguenta que vai aumentar mais ainda. Tá complicada ainda a situação. Aí não deu outra. Chegou agora terça-feira, 600 mortes. 600. Amanhã vai ser mais ou menos isso de novo. Infelizmente, infelizmente. E o Bolsonaro aí brigando, fazendo, querendo fazer interferência na, na superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro? O que o presidente da República está tão preocupado com a superintendência de Polícia Federal no Rio de Janeiro? Está uma pandemia! Um monte de gente morrendo, seu desgraçado! Você está preocupado com a superintendência no Rio de Janeiro? Por que essa obsessão com o Rio de Janeiro, Bolsonaro? Aí ele falou, não, é porque minha cidade de natal, é, onde é, o meu, é, o meu, é o meu. É o meu estado. Ah, Bolsonaro, tava vendo essa casa, você acha que alguém cai nesse papinho, cara? Fala a verdade, você tá com medo, né? As coisas estão chegando nos seus filhos ali. Você tá morrendo de medo disso, cara. tá morrendo de medo. Ah, já mudei de assunto aqui, ó. deixa eu voltar aqui, deixa eu colocar aqui na tela aqui, ó, o gráfico do, do, das últimas informações aqui da Covid-19 no mundo, né? de acordo com a Universidade Johns Hopkins aqui, que tem feito um, um apanhado geral aqui no mundo. Já no mundo aqui ó, já são 3.656.000 casos confirmados. Lembrando, como sempre, esses casos são subnotificados. Né? Tem muita gente que morre é, ou está contaminado e que nem foi fazer teste, né? então é subnotificado. E já são mais de 256 mil pessoas mortas oficialmente pela Covid-19 no mundo, sendo que Estados Unidos é o país com o maior número de casos confirmados e maior número de mortes também, né? já são 70 mil mortes, quase 71 mil mortes, e mais de 1 milhão e 200 mil casos confirmados. Lembrando tudo isso aqui, subnotificado. Muita gente morre em casa, sem fazer teste, sem nada, e acaba sendo enterrado sem saber se estava com Covid ou não. É, depois vem Espanha, com 200 mil casos, Itália, Reino Unido, França, Alemanha, Rússia, Turquia, e agora Brasil, né, que está entre os nove países aí top 10 do, do, de, de casos no mundo. Aliás, ó, deixa eu ver, ó, e, e se for ver em número de mortes, a gente está bem grande já, viu? Que aqui, ó a gente já está com quase 8 mil mortes, pessoal. Quase 8 mil mortes. Ó, são 7.921 mortes. Dados oficiais. 114 mil casos confirmados no Brasil e quase 8 mil mortes. A gente tá, é, um, é um dos países que mais tiveram mortes. Ó, a Turquia tem 3.500. Rússia, só 1.400, tá subnotificado isso aí. Alemanha, a gente, a gente já superou a Alemanha em, caso, em, em número de mortes. É, não superamos a França. O Reino Unido, né, que tá com 30 mil também mortes. Itália e Espanha. A gente tá em quinto, então. Só perde para Estados Unidos, Espanha, Itália, Reino Unido, França. E já, já vem aqui Brasil em número de mortes. Loucura, cara, loucura. Enquanto isso, nosso presidente. O presidente da república está preocupado com a superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro. Xingando jornalista, mandando jornalista calar a boca. Ao melhor estilo da ditadura brasileira da década de 80. Triste, né? Triste o um negócio desse. Triste. Bolsonaro é de Nárnia. É, Júnior Borges, é exatamente, cara. Ele está no outro mundo, esse cara, no mundo paralelo aí. Pois é, o pessoal tá lembrando aqui que o Bolsonaro é paulista, é, é, exatamente, é mesmo, acho que ele, ele é do interior de São Paulo, né? Aí agora tá falando que é o estado dele, Porra, é foda, né? Ele foi eleito, ele é deputado pelo estado do, do Rio, mas acho que ele, ele é do interior de São Paulo. Ai meu, fala do gado, foi na UDOPs, lockdown em alguns municípios do Pará, pois é, já tem várias cidades começando, pessoal. Tem várias cidades começando aí. E vai, e vai complicar o negócio. Deixa eu ver aqui ó. Augusto César mandou dois, cinco reais no Superchat. Valeu, Augusto César. Top Superchat da noite aqui, ó. Mais de 12 reais da noite. Falou então, é o seguinte: é temeroso ver um governo recheado de conspiradores, terraplanistas e outrosistas. Nossa imagem no exterior vai de mal a pior. Isso porque é, poucos dias atrás a gente teve lá o Ernesto Araújo, o débil mental do Ernesto Araújo, o ministro das Relações Exteriores, queimando o filme com o Israel, né? fazendo comparação de quarentena com campos de concentração, cara. Como é que o cara faz uma comparação dessa? Uma coisa é para salvar a vida, outra é para matar pessoas. Que loucura, cara. O pessoal não tem nem noção, não tem noção de nada. E vai queimando nosso filme, né? Chega algum, algum amigo gringo aí, do oh, assim, Brasil, daquele cara lá que fala que quarentena é, é campo de concentração, é ah, do presidente que, que manda um idaí para uma, uma pandemia que a gente viu, com milhares de mortes só no Brasil, quase 8 mil mortes só no Brasil, é isso aí mesmo, é isso aí mesmo. Olha aí o Antônio Guilherme, bolsonarista merece Covid-19, pois é. Pena que esse vírus não olha, né, ou, não olha em, quem, em, quem, em quem essas pessoas né são, tão, ou votaram ou estão ou, ou, ou, ou, ou enaltecendo. Né? Pena, pena que esses vírus não têm é, ideologia. Né? Kaiser Ringer, stay, stay home. É, falou aqui, lamento pelo primo, pelo primo do Júnior Mariano, que eu acho que eu não sei o que aconteceu, não cheguei a ler. É ele que ele e sua família fiquem bem. Ah, que ele tá, falou, falou que tá com, tá com Covid-19. Porra, tomara que melhore mesmo, cara. Que não é, não é, não é fácil, essa, essa, não é uma gripezinha isso, não, pessoal. De novo, né? Fiquem em casa. Não, não, não saiam nas ruas aí sem, sem necessidade. Lavem as mãos.